Aqui, oh, rapaz, você deixa a sua mulher carregar a mala pra você? É isso é, mesmo? É, a mala dela. Ah, mas você tem que ser cavaleiro e carregar é pra ela. mano. <risos> Já esperou mais três minutos por um hoje? Hoje está esperando duas horas na fila para entrar no macarrão. Isso aqui pra mostrar o CCXP, né? Quem quer que, é que eu faça o cabelo do outro lado? Quem sabe de novo essa madrugada ela resolveu? Ah, olha aqui, não perde fogo, só eu. Felipe.